beleza aqui Fernando Brazero e Arthur hoje nós vamos jogar em dupla ele e o artulino vamos jogar aqui primeiro ele vai abrir para mim as minhas recompensas vai abrir meu, minha recompensa ver que eu ganhei de graça mil, mil dinheirinhos muito bem clica agora fecha aqui abre o nosso baúzito de ouro vamos ver se vai vir alguma coisa que preste muito dificilmente vai vir alguma coisa que preste as ah, coringuinhas, essas coringuinhas é boa eventualmente Recrutas reais, patifes, espírito curador, curador, que eu também não uso, nada que eu use. Vamos jogar uma partidinha em dupla, eu vou botar aqui no diversão. Vou jogar uma partida em dupla e vou chamar o Arthur que tá no clã. Vou mostrar aqui que tá no clã. E pra ele vai aparecer também a mensagem do jogo e bora lá. Vamos tentar nos ajudar, é muito difícil, é muito difícil. Esse tempo eu tentei fazer a gravação com o Sopolo, mas eu apanhei já na conexão que o, o sopolo começou a partida eu não comecei agora eu e o Artur estamos aqui também nessa, nessa ladaia o Artur já botou aqui, ó, eu, eu já estou atrasado já está acontecendo coisa temos uma mosqueteira, temos o nosso o lenhador, tem uma galerinha ali o problema de conexão é que a gente apanha para começar a partida Quando a gente começa a partida melhor então deixa eu carregar o elixir o meu mago é muito bom, de passagem. Então já levei a mosqueteira, tá indo os servos. Agora, aquela véia, eu odeio essa bruxa velha, Ela libera uns porcos, estranho. Aí, tem que dar mais um tirinho. Deixa eu carregar meu elixir. Ela mais fica estrovando a gente, que, que causa perigo. Só que ela fica largando esses porcos, essas porcaiadas. Olha aí, rapaz, que porcaiada nojenta. Eita, perdeu Faz mal, faz mal. considerar que a gente tá. Que eu come, eu, a gente começou atrasado. Então dá pra, dá pra ir. Deixa fluir. Eu vou largar minha bruxa aqui. Pra começar a dispersar meus morceguinhos. Os meus bichos que atacaram é tudo ruim. É, faz parte. Deixa vir. O Arthur ele é a nível muito baixo ainda. Então a tendência é a gente perder todos. Nossa! <risos> Mas o importante é que a gente vai dar uma brincadinha aqui, espero que vocês curtam. Não esqueçam do joinha, tá, pessoal? Muito importante. Pois é, para comparar aqui, a gente está nível 6 e 7 para nivelar. Porque o nível do Arthur é 3. Não, ele começou agora há pouco. Então é complicado para ele já começar enfrentando uma partida em dupla, porque o arsenal dele é muito curto. Se o Arthur se tivesse umas cartinhas boas, dá para fazer um, umas estratégias bem boas aqui. Mas como a, a gente está limitado. A gente vai indo no que dá. Agora eu preciso eu preciso daquele elixir duplo pra dar uma ajudada. meu PEC é, é level 4. E a Valkyria dele é level 11. <risos> é, viu? Não é só o nível do do player, é o nível das cartas também. Isso aí influencia muito. Nossa senhora. Vai, mano. Deixa free. Agora a gente vai conseguir fazer um ataquezinho decente Mais carregado Aí, pelo menos eu acho que... Não sei se uma torre a gente leva Sim Aí, beleza A gente pode perder, não tem problema Mas pelo menos ah. não, não vai ser de zero Nossa. Se a gente tivesse mais tempo Acho que dava para levar, olha, olha o estrago que a gente fez naquela torre deles Nossa O problema é que a gente tem essa, esses porcos deles eles são muito roubados, eles ganham muito tempo na, nas construções. 50, tu não tem 50, tu tem que, que a, gente, a gente não tem eu não tenho nada. Eu tenho só o balão. Ah, moleque! Yeah. Ah, viu, fomos subestimados ali, viu, por mim mesmo e ganhamos. Ah, não subestime um arqueiro mágico, um balão e um gelo. Ah, eu tava gastando todos os bichos pra não, tem que pegar usar, o, isso. a Isso, deu bastante dano na torre. Ó, um, vamos pra segunda partidinha, vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, primeiro, ah, eu, eu gosto sempre de começar na minha mão com a fornalha, mas não deu, paciência. Então o que, que eu vou fazer aqui, Ó, vamos dar uma espalhadinha, só, não não deixa que eu cuido, da, da, deixa o arqueiro mágico sozinho ali aqui. Ó. Aqui eu vou botar a fornalha. Pode deixar. Não, deixa ele, deixa ele. Ah, eu já tinha botado ali. Aí, bora. A fornalha agora, ela tá com Depois que ela atualizou, ela tá com um pequeno problema. Em vez de largar dois espíritos bem fortes, ela larga só um forte. Mas é o suficiente só para dar um daninho, um pequeno dano na na torre. Só que essa mosqueteira nível 11 que tá meio roubada, né? A outra no ponte Quinteira, é nível 3 então... A minha é nível 5 Então deixa quieto Vamos fazer aqui um, um ataque combinado A Valquíria na frente é sempre melhor Ela sempre aguenta mais o tranco Porque a minha Valquíria é nível 12 Ela aguenta a ideia, Eu chamo ela de tanque Papai, ela, ela... Não usa o teu, o teu Que dá mais força Que eu vou fazer o combo do, do gigante com a Pekka. Não, Mas é, é que a gente está Ferrado agora Vamos lá, vamos, vamos, vamos, segurar esse povo aqui. Vai Peca. Aí a, Pe a Peca vai acabar sendo distraída para aquele carinha do gelo, mas não faz mal. Conseguimos. Tá, agora, agora vai fazer o seguinte, Arthur. Eu vou começar um, um combo aqui pelo lado que a gente perdeu a torre. Eu preciso que tu derrote esse gigante pra mim Isso, muito bem E, e no final das contas Isso aqui vai me ganhar um tempinho Porque daí eu vou poder lançar o balão E o elixir duplo vai me ajudar Com o gelo lá na frente Aí aí Agora, nós, agora a gente consegue dar um, um daninho interessante Na torre dele Nas duas torres Na principal e na outra A fúria agindo Beleza Agora relaxa, relaxa. A gente tem que dar uma protegida nessa nossa torre por enquanto. Eu hum. preciso do teu de chão, eu preciso de alguém que tu bote algum tanque teu. Tá, ou gigante, o gigante ou aquele goblin grandão Olha, lá. qual lado. Na torre, no lado que eles têm torre. A gente tem que fazer um... Não, no lado que eles têm torre. Ah, tá. A gente tem que fazer uma investida na torre pequena. Isso. Boa, essa construção que tu botou, ela vai ajudar a gente. Deixa fluir. A gente está com tempo agora para para investir na como é que é o nome disso aqui mesmo, na é, prorrogação. Isso. Marcos Subita. Aí agora sim, agora que eu me interessa. Eu, eu preciso que ele estore esse Mundial já de uma vez. Segura, segura, segura. Vai, vai, vai. Ah, fala sério. Tudo, eu preciso de alguém, não preciso de alguém no corredor de dinheiro. Aí. Se tu tiver aquele teu goblin que, que é uma construçãozinha, tu eu já bota. Eles estão apelando aqui pra, pra tudo que é magia. Não tem mais nada. Se eles pegarem as flechinhas agora, qualquer coisa. Ele errou o tanque. Ele errou o, o, o bagulhete que eu esqueci o meu... vai, vai, vai, vai. Aí! Eu A sorte que eles erraram vida. sorte que eles erraram aquele tronco. Isso aí, esse pessoal ó, que adora mandar emoji e tudo mais, ó, viu? Eles se perdem na hora do jogo, que eles estão se achando que vão ganhar. Então, bora. Tu saiu da partida? Eu cliquei pra entrar de novo. Não, tu clicou pra sair. <risos> Vamos de novo. Agora foi. Foi. Acho que tá tudo bugado, meu, não tá nem carregando direito, já tá na partida. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. O celular do Arthur é muito bom, o meu é muito ruim. Aí, fornalha na mão. Beleza. Ataca pelo mesmo lado que eu. Tá vendo o carinha de gelo? Uhum. Vamos, vamos focar naquele lado ali primeiro. Na esquerda? Isso. Espera, deixa. Não bota nada ainda. Uhum. Tá, deixa o gigante aí. Eu vou botar minha bruxa atrás. Só espera um pouco pra, pra atacar. Isso. Agora vamos, vamos deixar eles virem. Eu posso pôr a peca. Bota a peca lá, lá no meio da ponte. Lá em cima do príncipe dele. Aí, boa. Se tu tiver, deixa eu ver, flash não vai ser necessário agora. O problema é que aquele caçador dá dano em área. Daí é muito Pode complexo. De fogo nele. Se tu bota os servos nesse dragãozinho. Tá. Aí, boa. Agora, agora vamos tirar um daninho interessante. Boa! Toma. Não vou nem gastar o gelo agora. Primeira torre já foi. Vamos atacar pelo outro lado agora, tá? Uhum. Eu vou... Deixa no as flechas tu guarda, por caso ele tenha isso, esse tipo de carta, daí tu usa as flechas. Que é aquela a gangue de goblins. Ó, eu vou botar aqui pra dar uma desviada nele. Se tu tiver algum que ataca de longe, já mete ele junto com a minha fornalha. Pra me ajudar, isso. A valquíria, ela segura eles um pouco. Aí. Tá, deixa ele ah, ir que gente... um, um tirinho já resolve. É. Deixa. Ah, Nossa! Ah, burro! Ó, ele ativou ativou a nossa torre principal. Sim, que dá mais dano agora. Dá mais dano de graça? Foi? Acho que é uma medida desesperada. Ó, esse tipo de construção tu deixa para usar perto da nossa, porque ó, porque daí eles vão em vez de atacar a nossa torre atacar a construçãozinha do, do teu bagulhete. Uhum. Ataca o príncipe dele que eu pego aqueles outros dois. Ai, o príncipe dele é muito roubado. É não esse já. O que tu conseguir de dano já me ajuda Boa Eu vou, eu vou partir pra cima do dragãozinho dele ah. meu, com, meus, com meus mágicos Eu, eu, eu bem, limpo tá aqui tá. Não. não, beleza, beleza, não gastei Agora eu vou largar o balão ali, ó Se tu tiver, eu largo o servo junto com meu balão Ah, meu gelo não tá indo o gelo demorou muito pra ir. Um ano depois, meu <risos> Deus do céu. Isso, exatamente isso que é pra fazer. Não, vamos proteger a torre mais forte. A gente não pode perder as duas de uma vez só. Protege a torre mais forte. Depois a gente cuida da, da menorzinha. Se a gente perder só uma, a gente ganha a partida. Ah, vamos perder. Ah... Ah, eles fizeram um combo muito forte. Não foi, foi burrice minha aqui. Eu devia ter protegido a principal junto. Mas não faz mal. Tá bom, não. Por enquanto tá 2x1 um pra gente. Então tá bom. Ganhamos duas apertadas. E essa aqui dava pra ter ganhado. Mas fomos bem, fomos muito bem. Deixa eu passar o, o lagzinho do meu, dá sempre um problema de conexão. Isso que é a mesma rede do Arthur. Mas o meu sempre dá um probleminha. Aí fornalha. Qual lado? Mesma coisa, vamos, vamos pela esquerda, canhota. Larguei a fornalha ali. Agora tu só bota uma carta quando o ele elixir encher 100%, tá? Uhum. Deixa aí Bota, já tá com o balão e o bagulho É, não, eu, quero, eu quero... É o gelo na mão O gelo é importante Ó, não larga nada em cima daquele, daquele executor deixa, deixa que eu vou... Esse teu gigante tá fazendo tá a full. função certinho tá full. Larga, bota o teu, teu verde aí, teu goblin isso, isso, muito bem Deixa os mágicos lá na frente Aí, aquela peca Isso, isso é isso que eu ia falar A P.E.K.K.A, tu resolve ela só com os servos ah. Não faz mal, lá, se tu tiver bola de fogo Já larga em cima do, do, da P.E.K.K.A grande Eu tenho o arco A ah. minha... Ah, demora muito pra spawnar A minha Valkyrie, ela dá um jeito Só que o problema é que ela demorou muito pra spawnar Ela segura a peca Tempo suficiente, mas meu jogo está alagado, demorou demais para sair. Tá, agora segura a carta, con controla o teu elixir. Aquela, aquela torrezinha a gente leva daqui a pouco, a gente só precisa juntar elixir. Ó, eu vou largar minha fornalha aqui, porque se eles estiverem distraídos eles não vão ver que aquele único espíritozinho de fogo dá dano neles. Viu? Ele tava distraído e não viu que a, a fornalha, a minha fornalha dá dano suficiente neles. Eu preciso levar aquela bruxa, Arthur. Eu preciso que tu leve a bruxa dele. Aí, Ah, demora, demora muito pra spawnar. Eu spawnar só agora. Estamos tá com, com três adversários. A gente tá com, com os dois adversários e a internet. Bom, minhas cartas já estão tá, tá demorando para aparecer Nossa. Tá muito demorado mas... Vamos lá, vamos, vamos fazer um teste Eu, eu tenho que tentar pegar, Catar os morceguinhos dessa bruxa Aqui junto, só que o gelo não vai Gelo, aí Ah, ah. não Deixa eu dar tempo Não, mas não dá, eles vão chegar muito forte aqui Ah, tá faltando, cadê a tua peca se tu tiver ela, aí já lança em algum lugar. A gente não consegue mais, porque não é nem problema deles de a estar tá atacando. O problema é que a gente tá, tá com uma, eles têm uma torre a mais. Tá bom, 2x2, dois dois. por enquanto tá bom. Já foi surpreendente a gente ter tá com aquelas duas primeiras, mas tá 2x2. Vamos pra quinta, ela que vai definir se dessa vez a gente vai perder ou se vamos ganhar. Vamos se a gente pegasse alguém de nível baixo também. É que eu tô muito baixo ainda. Não, mas não é. Isso aí é circunstância do jogo. O Arthur vai treinando. É, agora ele tá no nosso clã. Que é... A toa, né? O clã que eu quase não jogo. Daí vamos disponibilizando as cartinhas boas pra ele também. Ó, esse é nível 7 tá nível 7 as torres. A gente não sabe os níveis das cartas. Deixa carregar 100% do teu elixir. Quando carregar, tu bota o teu gigante do caixote do outro ladinho da caixa. Bota aqui, ó. Isso. Deixa aí. Ó, ele tá. Ele tá, ele tá focando o ataque do gigante dele, ó. Pela direita. Então vamos proteger pela direita. Se tu tiver a peca Não. A... Não, tá bom. Tá bom. Se ele não largar nenhum. Nenhuma flecha, eu ia falar. <risos> Foca. na peca tu não tem? Foca tem. nela pra botar. Eu boto Bota junto com nossos atacantes ali. Assim que tiver já pra botar. Aí. Agora vamos fazer um combi interessante. Aí, muito bom. Ah, meu gelo. Que desgraça. Foi ainda. Não, o gelo não foi, o balão foi. Tá bom. A vantagem desse bombardeiro dele é que ele só ataca chão. Essa mosqueteira Ela ataca aéreo, então Não bota aéreo nela <risos> Não, mas daí tu segura Deixa, deixa que eu dou conta aí Ó, A valquíria lá em cima Tá dando um dano de eles nem tão vendo Vou fazer o seguinte, Arthur Eu preciso que tu proteja a torre com mais dano, Que tem mais vida da esquerda A outra torre que tem mais vida da esquerda Que eu protejo da direita, pode ser? É. Foca, só na, foca na proteção Que eu vou focar no ataque lá eu preciso só carregar mais meu elixir. Pode deixar. Foca na nossa que tem 1995. Uhum. Pode deixar. Se tu vê que eles estão atacando com, alguém, com algum bicho forte, tu lança o gigante pra dar uma segurada. Mas só deixa carregar bem teu elixir. Já bota. Se tu tiver 10 de elixir já bota. Isso. Eu vou te dar um suporte aqui com o meu arqueiro mágico. Errou ainda. E vou carcar com a bruxa e o balão aqui do outro lado. Ele não aparenta ter o vento aquele. Então acho que a gente leva eles agora. Ah, já é, Alves. Caiu a casa. Bim. Boa, guri. Vencemos aí, 3x2 pro time brasileiro Então, pessoal, vocês curtiram a jogatina? Não esquece de deixar o joinha no vídeo, é Muito importante, quem puder dar aquela força. Ah, eu quero que vocês joguem junto de novo. Bora, a gente vai fazer... O Arthur vai dar uma treinada, vai fazer um upgrade pra gente tentar buscar aquele 5x0 bonitão. Futuramente eu vou trazer de volta o deck mágico que foi o que ganhou a última enquete, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui e... Tchau! Tchau.